a Faculdade de Educação da URGS vai promover a sétima edição do Brinca Faced para comemorar essa data, né, a data que é o dia 28 de maio. E para conversar com a gente sobre o Brinca Faced, sobre o Dia Internacional do Brincar e sobre o projeto Quem Quer Brincar, a gente trouxe a professora Tânia Ramos Fortuna, que já esteve aqui o ano passado conosco, professora de Psicologia da Educação na Faced e dirige o programa de extensão universitária Quem Quer Brincar, Uh, Tânia, eu queria começar falando um pouquinho sobre o Quem Quer Brincar, né? que está comemorando 19 anos já agora em 2018, programa de quase duas décadas de extensão já, de extensão de tempo e de extensão universitária, né? falar um pouquinho sobre esse histórico, o que que motivou vocês a, a, enfim, produzir e dar início ao Quem Quer Brincar, boa tarde. Boa tarde, ouvintes, muito bom estar na nossa rádio da Universidade programa de extensão universitária, na sua vigésima edição e comemorando 19 anos de existência, tem muitos motivos realmente a festejar. Né? E principalmente o fato de que ele sobreviveu durante esses anos todos, em meio a situações que são muito adversas na nossa universidade e a adversidade em geral que acomete, que atinge a educação e, por que não, até mesmo o nosso país. De sorte que Estarmos vivos e fortes e alegres, não é? reunidos em torno dessa causa, que é a causa lúdica, é um motivo de festejo. O programa de Extensão Universitária Quem Quer Brincar começou a partir da minha percepção da necessidade de formar educadores capazes de brincar. Quando eu ingressei nessa universidade, em 1991, como professora, percebi a escassez de... Abordagens na licenciatura em pedagogia, mas também nas outras licenciaturas, da temática do brincar. Percebi que era uma abordagem não apenas escassa, mas também superficial, e entendi que era necessário fazer um curso de extensão que pudesse tematizar este assunto, não apenas para os alunos da universidade, mas abrangendo os educadores em geral que, eu entendia, necessitavam desta formação para qualificar as suas práticas pedagógicas. Foi assim que o curso de extensão, o jogo e a educação, em 1995, depois de um grande sucesso nas inscrições que em poucas horas foram preenchidas, e preenchidas com alunos de graduação, e não como esperávamos pela comunidade em geral, nos ensinou que era preciso realmente investir nessa formação no âmbito da nossa universidade. Em 96 foi criada uma disciplina, a primeira, nas universidades federais brasileiras, com este enfoque, o jogo e educação, só que os alunos não queriam parar de estudar. Eles faziam a disciplina, concluíam o seu curso e queriam continuar estudando sobre o brincar. Ao mesmo tempo, eu virei uma mascate do jogo. Eu vivia fazendo palestras, cursos, oficinas... Foi então que surgiu a ideia de trazer todo esse movimento formativo para o âmbito realmente da universidade, num projeto continuado, que reunisse uma série de ações, de atividades de apoio ao nosso estudante URGS, mas aos educadores em geral. Em 1999 surge então o um programa de extensão universitária, quem quer brincar, congregando atividades de pesquisa e de ensino e em torno de uma brinquedoteca universitária. Esta brinquedoteca universitária, é importante que os ouvintes saibam, é também uma brinquedoteca pioneira no nosso país, tem sido fonte de inspiração para muitas outras brinquedotecas, e no nosso caso, com uma marca que a distingue. É só para gente grande. É uma brinquedoteca para adultos, para que os adultos se divirtam com o nosso acervo e também encontrem nele apoio lúdico às suas práticas. Profissionais. Bibiana Dávila está aqui para conduzir entrevista comigo. Boa tarde, Bibiana. Boa tarde, Vicente. Boa tarde. Uh, então, por que que você acha que gera esse interesse tão grande por essa área nos alunos já desde da graduação? De um lado, porque o brincar nos comove. Né? Quando nós falamos em brincar, as pessoas se internecem, se emocionam, evocam a sua infância e com isso se conectam consigo mesmas. De outro, porque nós vivemos uma época em que os complexos eh, lúdico-imaginários, como chama o Edgar Morin, parecem estar aflorando entre nós. Nós estamos cada vez dando mais atenção ao lazer, aos momentos de ócio, de tempo livre, não obstante trabalharmos cada vez mais. E talvez exatamente por isso desejemos tanto fruir os momentos de tempo livre, os momentos da nossa vida com prazer, né? Acho que são, pelo menos, estes os dois fortes motivos que ajudam a uh, mobilizar de forma tão intensa os nossos alunos na universidade. Os educadores, em particular, ansiosos por uma forma de fazer educação com sentido, que tenha significado, tanto para quem aprende, quanto para quem ensina. E, neste sentido, o programa de extensão universitária... Quem quer brincar e as suas ações, como o Brinca Faced, que está na sua sétima edição, contribuem para que as pessoas reencontrem o sentido de ser professor, de fazer educação, porque assim encontram também o prazer que esta atividade pode lhes dar. O Tzess que entrou aqui na URGS em 91 né, uh, e sentiu uma carência na, na questão de enfim, de atividades lúdicas e de, de tratar esse assunto do brincar. Uh, de 1999 para cá, são 20 edições do Quem Quer Brincar. Uh, certamente houve uma evolução muito grande uh, na formação desses profissionais a partir do trabalho de vocês. Como é, que enxergou esse, uh, como é que tu enxerga essa evolução? Em que medida ela ocorreu realmente nesses 27, 28 anos desde que tu entraste aqui na URGS? Ótima! questão Vicente. Ela oportuniza que eu, é uma possa, geração, né? eu possa reconhecer o avanço que esse campo realmente experimentou nesses anos e prestar também a minha homenagem aos colegas, aos projetos que ao longo desses anos, tal como nós, se mobilizaram em torno dessa causa que eu chamo de causa lúdica. Eu quero crer que nós Contribuímos de uma forma decisiva Contagiando, incentivando Inspirando muitos projetos Mas eles também detectaram essa necessidade E hoje nós temos Do ponto de vista curricular Por exemplo, falando agora no âmbito do ensino Uma pletória de ofertas De disciplinas Nesta área Em diferentes cursos um, E com diferentes enfoques Inclusive, né A temática do lúdico está Bastante tante nítida e muito frequente, muito notável, não é, no nosso currículo uh, universitário. E eu não estou me referindo com exclusividade à educação, à pedagogia. Estou falando de uma forma mais ampla, ainda que os matizes sejam também diferentes. Uh, com relação a essa temática da da, da, da passagem do tempo, né, que estou uh, também assinalando e o quanto o que nós vimos ao longo desses anos, nós também podemos sublinhar o fato de que há uma, uma mobilização em torno do do gosto de estar na universidade. Né? Eu retomo talvez de uma forma um pouco diferente o que dizia antes sobre o sentido de ser professor, o sentido de fazer educação. Observando o mesmo em relação aos nossos estudantes universitários e as atividades que eles realizam na universidade. Numa busca bastante forte no sentido de encontrar atividades curriculares, atividades um, de extensão e de pesquisa que façam também sentido para a sua formação. E aí. De novo, eles encontram a temática da brincadeira, do brincar, da diversão no sentido mais amplo, né? em um, busca de projetos e atividades que não só tenham este um tema, mas que sejam conduzidas de uma forma menos formal, não convencional e frequentemente mais irreverente, que são algumas das características, não necessariamente sempre essas, que estão presentes no campo da ludicidade, da brincadeira. E por que você acha que as pessoas buscam tanto, então, esse lado da brincadeira, esse lado mais do prazer, do lazer, do que da, do trabalho, da vida acadêmica mais séria? Talvez porque justamente na brincadeira, no lazer, elas encontrem uma forma de tornar o trabalho mais prazeroso. É curioso, há alguns anos atrás, acompanhando um dos meus orientandos, que fazia uma pesquisa sobre o brincar das crianças em situação de rua em Porto Alegre, Uh, ele interrogava meninos que estavam na sinaleira da, de uma das grandes ruas da nossa cidade Onde há um grupo de crianças em situação de rua desde então e até agora Interrogava sobre o que elas faziam em, nos seus momentos de brincadeira Mas também detectando as suas atividades laborais, que são muitas no caso das crianças em situação de rua E um dos garotinhos que fazia malabarismos com uma calota de carro de pneu, né, na esquina desta grande avenida, quando os carros voltaram a passar, e o meu aluno, né, retomou a entrevista com este garoto, perguntou, o que tu estavas fazendo? E ele tinha uma lista a assinalar no seu trabalho de pesquisa, com a cabeça baixa, anotava na prancheta, o que tu estavas fazendo, brincando ou trabalhando? E o menino disse, só pode ser uma coisa? Só pode ser uma coisa, será que nós temos que escolher entre brincar e trabalhar? Ou podemos ter a felicidade, embora naquele caso particular, talvez de de sofrimento e infelicidade, mas pensando em nós, profissionais adultos aqui da universidade, nossos alunos, a nossa comunidade universitária, será que nós não podemos brincar trabalhando e trabalhar brincando? Eu tenho a felicidade de fazer isso há 20 anos. Eu trabalho num programa no qual, com muito rigor, com muita energia, me dedico a brincar. E como é que vai ser... Nessa segunda-feira, o Dia Internacional do Brincar Como é que vão ser as brincadeiras e o trabalho E uma coisa puxando a outra é nesse dia Será na terça-feira Isso, segunda e terça-feira, na verdade é. Segunda é o Dia Internacional do Brincar e terça é o Brinca Facete É bom explicarmos esta, esta, estas datas dúplices O dia 28 de maio, em 1999 Foi estabelecido como sendo o Dia Internacional do Brincar Em Toronto, no Canadá a ocasião em que os uh, brinquedistas do mundo inteiro se reuniam em torno de uma associação internacional de brinquedotecas, a ITLA, uh, para marcar a data de fundação desta associação e congregar, convidar as pessoas do mundo todo a comemorarem o brincar. Não o brinquedo, não a infância, mas o brincar ao longo da vida. Esta data foi abraçada pelo Unesco e hoje deve, inclusive, a um movimento bastante forte no sentido de integrar seu calendário oficial internacional. E desde os anos 2000 tem sido em vários países comemorada. Na França, por exemplo, é um dia de portas abertas das brinquedotecas que eles têm, uma importante rede pública de brinquedotecas. Na Itália, na Inglaterra, é dia de brincar nas praças, nos parques, no né? Uh, nós, aqui no Brasil, em vários uh, estados e alguns municípios, temos inclusive uh, defendido a ocupação de ruas com brincadeiras e jogos e algumas regiões tratam, inclusive, o mês inteiro como um mês de festejos em torno do brincar. Nós, por conveniência do calendário da nossa Faculdade de Educação, agendamos essa comemoração para o dia 29 de maio terça-feira e será um dia no qual trabalharemos e brincam, brincaremos desde as oito e meia da manhã. No saguão da Faculdade de Educação e no pátio em frente a ela, nós teremos ilhas de jogos e brinquedos. E convidamos a comunidade URGS a dar uma passada lá e comemorar este dia brincando, que é como se deve ser, uh, como se deve fazer. A, haverá também a presença da Combina, um ponto de cultura móvel, que estará estacionado no nosso pátio, eh, promovendo jogos e brinquedos conosco. Teremos eh, colaboradores que trabalham com um xadrez gigante, o projeto de extensão Geringonça, o projeto de extensão Lobo Games, também estará participando do nosso evento. A professora Dulce Marta Lino estará promovendo uma oficina de brinquedos sonoros. E estas atividades transcorrerão durante a manhã, com a parceria do nosso Museu da URGS, que também estará desenvolvendo atividades de visita orientada e de, será um momento importante de contação de histórias no museu, mas o ponto alto, o clímax, será às 18h30. E, mais uma vez, convidamos a comunidade a participar, é uma atividade gratuita, não requer inscrição. Na sala 102 da Faculdade de Educação da URGS, teremos a conversa com quem gosta de brincar. Neste momento reuniremos três ex-alunos da URGS que fizeram seus estudos em torno do Brincar e que hoje, atuando no nosso mercado de trabalho, conduzem suas experiências profissionais eh, com muito rigor, muito ânimo e ainda dedicados à causa lúdica. Eles contarão o seu percurso e os seus trabalhos nesta área. Muito bem, professora Tânia Ramos Fortuna, da Faculdade de Educação. Sobre o programa Quem Quer Brincar e sobre o Dia Internacional do Brincário, o Brinca Faced, as comemorações da semana que vem. Muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco e sucesso em mais um Brinca Faced, em mais uma semana de muitas brincadeiras ali na nossa faculdade de educação. É verdade que estejamos aqui o ano que vem convidando novamente a nossa comunidade a comemorar o Brincar e que assim seja em todos os dias da nossa vida. Com certeza. Vamos agora às notícias da Extensão. Extensão Quem Quer Brincar promove a sétima edição do Brinca Facade no dia 29 de maio. O evento acontece das 8h30 da manhã ao meio-dia e meia, na Faculdade de Educação da URGS. As brincadeiras acontecerão nas estações de jogo. Também serão realizados uma oficina de brinquedos sonoros e a Feira do Livro sobre Brincar. O evento é gratuito e aberto ao público em geral. Mais informações em urgs.br barra quemquerbrincar. O Instituto de Física realiza mais uma edição das Conversas ao Pé do Físico com a palestra A Matéria Física que nos constitui. O evento acontece na próxima quarta-feira, dia 30 de maio, das 7h30 às 9 da noite. A atividade será realizada na Livraria Saraiva do Shopping Praia de Belas. O professor Gustavo Gilda Silveira conduzirá a conversa. Solicita-se como ingresso a doação de 1 kg de alimento não perecível, material escolar, brinquedos ou roupas. Os itens serão distribuídos às instituições carentes do entorno do campus do Vale da URCS. Extensão em Foco tem produção de Bibiana Dávila, apresentação de Vicente Fonseca e técnica de Luiz Fogaccio. Voltamos na semana que vem. Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação Vicente Fonseca.